O impacto é um dos grandes causadores sim na dor no quadril, principalmente dependendo do seu padrão de movimento. Tudo vai batendo, lembra que o impacto é aquela vibração, pum, vai vibrando até parar em algum lugar, né? algum lugar vai empurrar, ou a vibração, o impacto, ou você deforma ou você desloca, se você não deformar o músculo, você pode deformar o osso. E dependendo da maneira como você está correndo, e principalmente serra, muita subida e descida, você aumenta muito a aceleração do seu corpo contra o solo quando você está descendo. Dependendo da maneira como você desce, você pode aumentar o impacto no seu corpo. E o seu corpo pode estar amortecendo esse impacto de maneira inadequada, absorvendo tudo no seu quadril, beleza? Ou então você pode ter simplesmente estressado a musculatura, ter trabalhado a musculatura, depois que você acabou a corrida, você lá, ficou sentado numa posição ruim e isso tirou dor depois, no dia seguinte.